Maravilhosa, pioneira Aqui em Barra do Graça Chegou a nossa cidade Em 2 de junho de 1980 Né minha amiga? E ela veio do Acre, de Feijó Ela é acreana é. E tem três filhos maravilhosos três netos e é viúva Ó, oh, cuidado aí pessoal Não vem aqui <risos> pode querer tô De graça com a minha amiga não E nós temos umas perguntas para fazer para minha amiga aqui Maravilhosa, que é uma mulher de na sociedade barragacense, de onde veio, minha amiga, todo esse ânimo, toda essa toda essa maravilhosa essa sua maravilhosa vontade, esse seu amor todo é, por essa cidade, Barra do Graças, para se empolgar e ser essa grande empresária que você é hoje? Eu vim da, da família que meu, meus pais, né, minha mãe era professora e meu pai era empresário também, então de, de pequena eu já né, profetizei que seria empresária, né? E aí quando cheguei em Barra do gato né? E aí meu marido veio para cá, foi transferido, trabalhar no base, aí vim para Barra do Garças e fiquei falando para ele: eu quero ser empresária. Eu gosto de trabalhar com o povo, gosto de atender. E aí hoje, agora está completando 28 anos de Barra do Garças o Boticário e a Eva, e de Barra do gato tem 33 anos. Eu adoro Barra do Garça, né? acredito, por isso que cada dia que passa a gente está investindo, né? acredito na, em Barra do Garça, então assim, sou super feliz, né? de bem com a vida, <risos> né? e levo a sério, né? que eu acho que é uma coisa importante né? você acreditar em Deus, né? ter uma equipe muito boa que eu tenho, que realmente são né? Engajadas na no que fazem, então eu tô aí, né? De bem com a vida, de bem com as empresas, né? Minha amiga, deixa eu te perguntar, e por que Barra do Garças? Meu marido trabalhava no Baza, né? Então foi transferido né? da minha cidade para Barra do Garças. E, e, você... e, e aí, nós viemos juntos, né? para cá. E, e aí, você tá... aí você acabou viúva? Fiquei viúva e continuei, porque eu acho que não tinha mais como voltar, né? Já fazia pouco tempo eu fiquei viúva. É, eu tinha comprado a loja e tinha seis meses quando eu fiquei vindo. Você tem lojas em alguma outra cidade, amiga? Temos o Boticário e Nova Chavantina, É, né? Nova Chavantina. Em algum momento você chegou a se questionar, assim, se foi a coisa certa, o comércio, ou se você queria migrar para outro tipo de atividade? Não, de jeito nenhum. Eu sou apaixonada. Não penso, nunca parei nem para pensar em outra profissão. Aí você começa. Estou então, apaixonada. Então você pode se dizer que é uma pessoa feliz no que faz. Profissionalmente realizada. Adoro. Adoro. Não sei que viver feliz. Que coisa uhum. boa. Então nós gostaríamos de te agradecer. É uma, é uma entrevista curta porque realmente hoje a, hoje, a intenção hoje mesmo é só te homenagear, te dar milhões de parabéns pelo seu dia e rogar a Deus que continue abençoando essa pessoa maravilhosa que você sabe que você mora no meu coração. Essa pessoa maravilhosa que você é. E pedir a Deus que te cubra de bênçãos cada vez mais de proteção. Parabéns, minha né? amiga. A recíproca é verdadeira. Você sabe que você mora no meu coração. E ainda de ser amiga é nossa cliente, ó. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.